Bom, olá, eu sou a Luiza eu vou musical pra você, mas eu já não vim pra fazer um vídeo. Eu só tô avisando que aqui embaixo é quem quiser o link da partitura de Brilha, Brilha, Estrelinha, parabéns pra você, vocês adquirem aqui embaixo. Não se esquece de deixar o like ou se inscrever. Yeah.